Esse não é um debate novo, né? Já teve audiências públicas aqui em outros momentos, 2008, 2012. Né, a audiência de 2019 agora propõe Discutir o fortalecimento dessa implantação né, e Estruturar as bibliotecas Mas isso não acontece também sem a definição de cargos E uma estrutura mais concreta Então acho que a Secretaria de Cultura precisa pensar Essa estruturação de cargos Não tem nenhuma política pública que funcione Sem essa estruturação, que envolva a sociedade civil Ouvir outros setores da sociedade Que são importantes é, Nesse processo né? Atualmente a maioria das bibliotecas já funcionam Vinculadas às administrações regionais Nós temos o dever de acabar com essa política que o deputado Jorge Vieira falou, o recurso tem que chegar para as bibliotecas independente do interesse do parlamentar, se a administração é administrada por um partido X ou Y, o dinheiro tem que chegar, porque a política pública da biblioteca tem que ser fortalecida e acho que a Secult tem que assumir isso para si né? inclusive nessa parceria, nesse diálogo com as administrações regionais né? porque todas essas bibliotecas têm perdido sempre seus colaboradores é preciso estabelecer bem essa diferença de qual é o papel da Secult e qual é o papel das administrações regionais no fortalecimento da política pública e cultural e especialmente na difusão das bibliotecas como centro da política pública cultural do Distrito Federal, os setores da, da biblioteconomia, as associações que defendem né, de bibliotecários do DF, a BDF, a, o, montou recentemente um grupo de trabalho que envolve vários setores né e tem debate desse tema, acho que esse grupo de trabalho é um grande ganho, porque não tem melhoria nessa área sem que a gente consulte as pessoas que entendem das bibliotecas, e eu acho que o bibliotecário, a bibliotecária e a maioria Bibliotecária, né? A bibliotecária é agente fundamental dessa mudança da cultura da política pública da área da, da, das bibliotecas no Distrito Federal. Então, eu queria colocar o nosso gabinete à disposição dessa política pública para lutarmos pelo fortalecimento dessa área no Distrito Federal, também é, pensarmos juntos estratégias com o governo, com a sociedade civil para melhorar as bibliotecas do Distrito Federal como uma política prioritária. Tá certo? Muito obrigado, gente. Um abraço.